Olá, centelha divina, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Golden and Gente, hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso canal a nossa querida Cristiane do lado de cá. Né? Seja bem-vinda, minha flor. Vem aqui para nos acompanhar junto também com a Alessandra Costa, a nossa querida Mestra Padma. Cristiane, diga por favor um, um olá para os nossos seguidores que estão aqui com a gente. Olá a todos. É uma honra, gratidão, Gleide, pelo convite. É uma honra poder estar aqui com todos juntos em Amor e Luz. né? Vamos lá para mais uma linda e cheia de amor live, né? junto com a Alessandra e com a Mestra Padma. Uma linda e abençoada live a todos, de todo o meu coração. Gratidão. Com certeza, gratidão, minha querida. Alessandra, minha Flor, seja bem-vinda. Conta pra gente também, Flor, além de dar aquele olá para todos, conta pra gente também um pouquinho do seu trabalho com o seu maravilhoso canal. Gratidão, querida Gleide. Eu sempre falo pra Gleide que, mesmo não conhecendo pessoalmente, a gente tem uma conexão. Estávamos falando isso, né? Antes de começar a live, é o amor nos une, né? Então é um momento de união dos trabalhadores da luz no planeta. Eu sou muito grata de você, querida Gleito, por estarmos aqui hoje no seu canal, que o seu público maravilhoso, né? De amor e luz. O trabalho que você faz também é muito lindo, muito maravilhoso. Gratidão pelo seu servir ao planeta, ela sua voz, que é a voz angelical, né, que toca os corações também. Eu falo também porque as pessoas costumam falar também que a minha voz é angelical, toca os corações também, né? O meu canal é o canal Mestres Ascensos, né? Então, é, nós fazemos este trabalho para tá, a querida e amada do nosso coração, a querida Mestra Fátima lá no canal Mestres Ascensos, todos os domingos às 18 horas, temos a, a live de cor energética para a Mestra Fátima que é alcançado muitas vidas, sabe? São muitos relatos maravilhosos do poder, do amor, que está acontecendo no planeta. Deixa, é, se, se, dá, é, se entrega, né? Abre o coração para o amor, o coração que é este portal, né? Que nos conecta ao divino. Então, é muito relato, tem... É, deixa o um trabalho lindo que a Mestre realiza, né? Junto com essa egrégora maravilhosa, que acompanha, que acompanha este trabalho né? que fazemos, Estamos aqui hoje e também é feito de trabalho no Facebook Mestra Fátima. Vocês que ainda não conhecem, vocês do público aqui, né? Da, da querida Gleide são todos convidados para entrar no Facebook Mestra Fátima. É só vocês irem no Facebook e digitar lá Mestra Fátima que vai aparecer o grupo, né? Vocês são bem-vindos para entrar no grupo Mestra Fátima no Facebook porque lá também ela realiza essa cura energética também todas as quartas-feiras ao vivo às 18 horas. E ela faz um trabalho também todos os dias, às 18 horas, de cura energética, um trabalho gratuito, de doação, de amor, cura para o planeta. É um trabalho à distância, né? Então, lá no grupo Mestra Fátima Pad... e também no Instagram Mestra Fátima tem as orientações, o post do dia, o primeiro post que ela faz, ela explica sobre esse atendimento à distância, né? às 18 horas, que é o horário da querida Mãe Maria, né? que está tão presente na terra, neste horário. E ela faz esse trabalho gratuitamente, de domingo a domingo, ao todo do planeta, para todos aqueles que necessitam desta cura, deste amor, deste abraço da mãe e do pai, né? Então, vocês estão todos convidados, tá bom? Para entrar no grupo nesta tarde, né? sejam bem-vindos a esta família de luz. Eu sempre cumprimento todos, né? Sejam bem-vindos a esta família de luz, porque nós somos essa família de luz. Eu agradeço todo o meu coração, Gleide. É... Eu sou toda arrepiada já, porque a Mestre nos conecta, né? A gente sente uma energia tão linda, tão maravilhosa. Eu tenho certeza que todos vocês aqui vão sentir hoje essa energia do amor que habita dentro de nós, que nós somos, né? Então, uma boa live para todos. Graciamos todo o meu coração. Gratidão, minha querida, muita gratidão mesmo, e também pelo seu trabalho, viu? Eu conheci a Cris agora, gente, e eu tenho certeza que a Cris também deve fazer um trabalho maravilhoso. Que se ela quiser também, ela depois pode contar pra gente, por favor, sobre o trabalho que ela faz. E a nossa querida mestra Padma, né? Que está aqui já em meditação já para nos trazer a mensagem onde estará emanando aí a cura energética. Mestra Padma, seja bem-vinda aqui no nosso canal, minha flor. Gratidão, meu amor, Gleide. Que felicidade estar aqui com você. É Gratidão. muito, muito maravilhoso. Gratidão infinita pelo seu convite. Eu conheci a Gleide quando ela publicou aqui uma mensagem que chegou de Mãe Maria e Mestre Jesus, uhum. através de um trabalho que nós realizamos numa tarde, eu, a Cristiane, a Alessandra e o Francisco. E então, chegou esse, essa, essa mensagem. né? Nesse dia, chegou essa mensagem. E aí a Gleide, com essa voz de anjo maravilhosa, publicou a mensagem lindamente, Você, assim, foi muito, muito lindo. Quando eu escutei, eu logo falei para a Alessandra, falei, mas se ela tem uma voz de anjo, é muito lindo, é muito lindo. E realmente a Gleide, depois eu tive a oportunidade de atender a Gleide no particular, né? E a Gleide tem uma luz intensa, intensa, tensa, brilhando, é um, um trabalho que ela faz que vai se intensificar muito e não vai demorar, porque ela é uma luz muito, muito, muito maravilhosa e o que ela está trazendo para a humanidade é algo muito especial, de uma pureza tão linda. Me emociona. Me emociona. Uhum. Muito lindo, Gleide. E você sabe que quem está falando com você não é um ser humano, né? Então, uhum. você sabe que quem está falando com você você pode sentir. Uhum. Sim, eu sei. E... E realmente é uma, uma energia incrivelmente maravilhosa que você traz ao planeta. E você honra lindamente quem você é. E eu te agradeço infinitamente por você estar agora fazendo parte do meu caminhar. É muito lindo ter você no meu caminhar. Uh, vocês que ainda não me conhecem, não, não se preocupem com as lágrimas, elas fazem parte da emoção do divino, da presença do divino, da presença de quem está no comando da vida de cada um. Porque mesmo que você tenha a impressão de que você comanda, a sua vida, o seu caminhar, não é assim que se passa. O divino que está dentro de você, e dentro de cada um, é que comanda o caminhar. E agora, ele me trouxe mais esse presente, né? A Gleide, no meu caminhar. E é um presente lindo, lindo, lindo. Vocês todos, eu falo sempre, sabe? Vocês todos são presentes no meu caminhar, porque cada um de vocês me ensina algo, cada um de vocês me permite ir além, além, além, além, e de formas diferentes, né? Então é muito, muito maravilhoso e eu. Fico imensamente feliz dessas luzes aí estarem brilhando. Né? A Cris e a Ali estiveram aqui comigo pessoalmente há alguns dias atrás, ficaram duas semanas aqui, foi incrivelmente maravilhoso. Elas puderam sentir de bem pertinho, né? O que é essa energia? O que é esse ser que está aqui? Esse... Esse servir não para. E se você, que ainda se pergunta qual a minha missão, o que eu vim fazer aqui, qual a minha missão? Se você ainda se pergunta isso, não duvide que você está cumprindo a sua missão. Você está sendo o amor que você veio para ser. Esse amor, ele está fluindo abundantemente de dentro de você, mesmo que você não veja. Sabe, muitos de vocês chegam a mim em, em atendimentos particulares e se acham pequenininhos, se acham incapazes. Se acham não merecedores. Eu peço a vocês para mudarem isso definitivamente dentro de vocês. Muito em breve todos poderão ver a imensidão de luz que está em cada um, que está no planeta, que está movimentando a magia de Deus e realizando o que até hoje parecia impossível. Você pode não estar vendo, mas é tanto que acontece a cada instante. E se você começar a... Honrar quem você é. Honrar o divino que está dentro de você. Se você verdadeiramente assumir esse divino que você é, você vai ver que ele vai te levar além, ele vai te mostrar muito mais do que você já está pronto. As pessoas me dizem às vezes, Mestra, mas a humanidade não mudou. Engano seu. Engano seu. A humanidade mudou e mudou muito. Sabe, comece a olhar para você, para a sua família, para os seus vizinhos, para todos que você convive. Comece a olhar com os olhos do coração. Com os olhos do divino que você é. Porque quando você começar a fazer isso verdadeiramente, você vai ver claramente que o amor está fluindo em todos de uma forma muito intensa. Muito intensa. Eu falo também que todos estão recebendo o tempo todo os milagres invisíveis, os presentes invisíveis que a mãe e o pai estão derramando na humanidade, derramando no todo. Esse momento foi esperado, muito esperado. Fomos trabalhando vida após vida, depois da chegada dele. Vida após vida, tentando absorver completamente o que ele nos trouxe. A mensagem que ele trouxe para a humanidade, a verdade que ele trouxe para a humanidade. Essa mensagem foi sendo absorvida aos poucos, vida após vida, experiência após experiência. Alguns já conseguem sentir a presença dele dentro de si mesmo. Outros Ainda estão sendo preparados para esse momento. Mas todos vão chegar lá. Jamais ele vai abandonar uma das suas ovelhinhas. Olhe para quem está aí do seu lado ou, ou por aí na vida que você passa, né? que você, ao caminhar, cruza, percebendo que essas pessoas já não são as mesmas, percebendo que muito já foi transformado e está agora visível. A Glende, como terapeuta, a Cristiane, que também fala com muitas pessoas, a Alessandra, eu tenho certeza que elas já percebem a mudança. E eu sei que essa mudança está ainda muito além do que está sendo perceptível. Sabe, às vezes você chega dizendo, Mestra, eu sou tão incapaz. Será que eu vou conseguir, Mestra? A minha família tem tantos problemas. Será que eles vão conseguir? Meu amor, todos os problemas todos esses desafios do dia a dia são para que você chegue ao divino que você é. São para que você se volte mais e mais para dentro de você, encontrando-se você com você, com o divino que você é, e dizendo, eu reconheço, eu assumo, quem eu sou. Eu solto as amarras do que já foi. Eu solto as amarras do sofrimento. Eu solto as amarras do que eu achei saber. Porque o saber que está chegando agora, ele vem de dentro. Ele vem magicamente. Ele vem pela magia de Deus, que você é, que habita dentro de você. Algumas pessoas me dizem, Mestra, eu preciso fazer muitos cursos. Não. O maior curso, a maior formação sua aqui, é entregar-se verdadeiramente ao divino que está aí dentro de você. E permitir que a consciência divina que habita você se mostre, desabroche. Porque ela revela tudo o que você jamais imaginou conhecer. Jamais imaginou um dia... Conhecer, acessar, ela traz isso para você. As meninas aí já sabem, a Cleide já sabe disso. Porque a magia, ela vem naturalmente para você, mentalmente. Quando você está cuidando de alguém, não se feche nas ferramentas. Não se feche. Quando você vai receber uma terapia de alguém, não vá esperando que a pessoa diga, olha, eu tenho uma varinha mágica, eu vou fazer isso e aquilo, e vou usar esse aparelho e aquele outro, e vou usar isso, essa técnica, aquela outra técnica. Não venha esperando isso. Abra-se e receba tudo o que essa pessoa tem para você que você ainda nem imagina que pode existir. Porque a magia de Deus está fluindo de todos. O seu conhecimento, o conhecimento verdadeiro de quem está cuidando de você, vai muito além das ferramentas usadas no atendimento. Porque quem está atendendo as pessoas cada vez mais nas terapias é o divino. Mesmo que o terapeuta ainda não saiba disso. É o divino dentro dele que já está aí, lindamente, lindamente usando o poder do amor, da luz... E ajudando você a descobrir o que você precisa descobrir dentro de você. O que você precisa se permitir ver e conhecer. Abra-se. Largue essas expectativas de ferramentas. E se permita ser abraçado por Deus. Para que o Deus dentro de você se mostre mais e mais a você. Eu nunca sei o que eu vou falar. A Gleide me perguntou, Mestra, qual será o assunto? E eu falei, Gleide, não sei não sei qual será o assunto. Ele vai vir do jeito que ele precisa vir. E se está vindo isso que eu estou falando, é porque muitos de vocês estão precisando ouvir. Isso eu tenho certeza. Ou muitos de vocês que ainda vão ouvir esse vídeo depois, estão precisando ouvir. Confie no Deus dentro do outro. Honre o Deus dentro do outro mas honre o Deus também dentro de você. Quando você passar a honrar verdadeiramente o divino que você é, você vai compreender que ele fala com o divino no outro o tempo todo. Eles estão sempre em conversação, em e falar, e, e conversar, e rir, e, e mostrar as coisas um para o outro que precisa ser feito. E você fica ali achando que você está no comando, que você sabe para onde você precisa ir, que você decididamente tem que ir fazer tal coisa, decididamente precisa chegar em tal lugar. Você acha mas não é assim que funciona. Então, eu sei que é difícil, é difícil para o ser humano que viveu fechado na matéria, fechado no sofrimento, se entregar ao Deus, dentro dele, dentro do outro. Porque mesmo se todos, já sabem desde sempre que existe uma alma, né? Essa alma que existe dentro de você, que inclusive em alguns experimentos científicos já foi pesada, né? No momento da morte, exato da morte, já pesaram para saber que ela saiu naquele instante. Esses experimentos já foram feitos. Então, essa alma, hoje, ela está se juntando com inúmeros pedacinhos que estão por aí, pelo cosmos. Eles estão se juntando aqui. E essa alma está ficando grande, grande, grande, grande. E se tornando a divina presença eu sou, que você é. Não que ela precise da sua autorização para estar aqui, para se juntar, para fazer o que você veio fazer, mesmo que você não saiba. Ela não precisa disso, porque o livre-arbítrio não está na sua mente e no seu ego. O livre-arbítrio está nela. E ela sabe o que você precisa fazer e para onde você precisa ser levado. Então, para de achar que você está no comando. Para de achar que Deus esqueceu de você. Para de achar que você está sofrendo mais do que devia. E passe a agradecer por cada tropeço. Porque esse tropeço, a cada tropeço, quando você levanta e você aprende o que ele ensinou a você, mais um pedacinho seu volta para você, mais um pedacinho seu volta para você. E assim por diante, vai voltando muitos pedacinhos e hoje a humanidade já é, um montão de pedacinhos juntos eu posso dizer, né? Porque mesmo que você não tenha consciência, esse essa sua alma, esse seu espírito, ele é quem vai entrar em ação verdadeiramente daqui para frente. É ele que vai assumir o controle mesmo que ele já tenha, mas só que ele vai assumir de uma forma diferente, porque é a consciência divina que vai tomar o seu lugar, e tudo que você fizer, é ela que estará fazendo. Você não vai deixar de ser você. Não é isso. Eu também não sabia essas coisas. Lá atrás. Mas você não vai deixar de ser você. Simplesmente, você vai começar a ser quem você verdadeiramente é. Então, você vai agir de forma diferente, você vai olhar para o outro, não com o olhar do ego ou da mente, você vai olhar para o outro com o olhar do coração, com o olhar do divino que está aí dentro de você. E quando você olhar para ele dessa forma, você não vai mais achar que ele está agindo de forma errada, ou se perguntar, mas por que, que ele está fazendo isso? Por que, que ele está fazendo aquilo? Não, você simplesmente, se você achar, se você perceber que ele está tendo uma atitude que vai lhe trazer mais sofrimento no aprendizado, você vai abraçá-lo, envolvê-lo no amor, para que o sofrimento dele diminua. Você não vai precisar pensar para fazer isso. Você vai fazer automaticamente. Muitos de vocês já estão fazendo automaticamente. Sabe, algumas pessoas falam, Mestra, é tão lindo porque eu paro no semáforo. Me emociona muito. Eu paro no semáforo, e aí, quando eu me dou conta, eu estou ali. Soprando estrelinhas para todos. Desejando que cada um acorde o um Deus dentro dele. Que cada um se torne a luz que ele é. E isso, é isso que vai acontecer com todos. Mas isso vai ser sem você perceber. Sabe, quando você se der conta, você estará sendo o divino dentro de você. E é tão mágico. Porque você vai desejar noite e dia que o sofrimento acabe para todos. Que o amor reine absoluto. Que não exista mais lágrimas se não forem essas aqui de gratidão. De gratidão, de gratidão, de gratidão. De alegria, de emoção, de, sabe, de, de comemoração. Por você ter conseguido e por você saber que todos estão conseguindo, começar a olhar para o outro e ver: ele é azul, ele é rosa, ele é amarelo, ele é dourado, ele é violeta. É muito lindo. É muito lindo você começar a olhar para o outro e ver as cores que fluindo divino que ele é, você vai perceber que tudo está colorido. Não é mesmo, meus amores? Tudo está colorido. São raios de luz fluindo de todos, se cruzando, se misturando. E é tão lindo tão lindo até dos animaizinhos você vai ver as cores a gatinha da minha filha partiu não faz muito tempo e ela estava deitadinha toda violeta e o segundo gatinho deitadinho na frente dela todo azul trabalhando nela e o mais incrível é que quando eu me aproximava, não só para fazer um carinho, dar um beijo, mas eu ia com a intenção de cura, ela não queria. Ela recusava, porque muitos dos animaizinhos que estão aí vieram para diminuir a dor do ser humano. E estão passando por alguns momentos complicados. Porque eles vieram para viver aquele pedacinho até o fim. Então quando eu queria diminuir a sua dor, ela recusava. Não são só os animais, muitos humanos estão fazendo isso. Então quando você olhar para o outro e sentir que ele está sofrendo ou souber que ele está passando por algo difícil, embrulhe-o de amor envie com todo o seu coração um montão de amor para diminuir o sofrimento dele. Porque ele escolheu estar ali sofrendo por todos. Ninguém que está aqui agora está por si só. Todos os que estão aqui agora estão aqui por todos. Então, vamos nos dar as mãos e abraçadinhos, unidos, Juntos curar, curar, curar, curar, curar. Até que tudo esteja completamente refeito no amor. Renascido no amor. Hoje é um dia muito especial. Para mim. As meninas já sabem. Então, agora, simplesmente respire, coloque as mãos no seu peito, feche os olhos e se entregue ao bailar no amor. Se entregue ao divino que você é. Eu abraço você. Minhas mãos estão sobre as suas mãos. Sinta. Sinta. o manto de estrelas está sobre o planeta. E as estrelinhas fluem das minhas mãos para as suas mãos, para todos os seus corpos. Essas estrelinhas são presente da mãe. No primeiro dia que ela veio, ela derramou pilhares de estrelinhas nas minhas mãos, que hoje eu partilho com vocês. Por isso que algumas pessoas já distribuem as estrelinhas no semáforo, né? Ou em qualquer lugar. Você pode usá-las Sempre, sempre, sempre. Hoje, elas estão entrando pelas minhas mãos, para as suas mãos, para todos os seus corpos. Perfumando você com o perfume da mãe. Perfumando você com o amor que acolhe, que cuida, que ampara o amor da mãe, que tudo pode pelos seus filhos.